com o propósito de saber como vivem os remanescentes do quilombo de Zumbi dos Palmares fomos levados até a comunidade do Muquem localizada aos pés da Serra da Barriga em União dos Palmares, município de Alagoas A gente está chegando ali ao Mucém, ó. A gente vai procurar moradores mais antigos e procurar saber da memória deles do, do quilombo e como é a situação deles hoje quando houve o grande massacre na serra da barriga até depois daquele massacre é, se salvou um casal Isso tudo aqui é um e esse casal ele, conhecendo as trilhas da serra e até essa comunidade onde eles passavam, eles conseguiram fugir e se amuquenhar nessa margem desse, do rio. Se amuquenhar é se esconder. E foi aqui que esse casal se escondeu e gerou toda essa família nessa comunidade. Ele hoje está com 589 pessoas dentro da comunidade. Isso é uma contagem que a gente não conta com quem saiu para morar fora. Mas, na hora que volta, ele é quilombola, porque ele saiu, o mal sangue permanece. Foi do, do artesanato que essas pessoas sobreviveram e criaram todos os seus filhos através desse trabalho. É um trabalho que veio de gerações para gerações, passado de bisavô para avô, de, de, avô, de, de pai para filho, e até hoje permanece. Esse trabalho surgiu desde onde nós nascemos já existia. Aí fomos observando o, o, a, nossa, a mãe, a família trabalhando nesse serviço e quando a gente aprendeu a ajudar ela a dar acabamento, a gente ajudava. Mas depois, foi passando os tempos, sabe, que a gente novo não tem esse interesse de pegar uma, um negócio assim, de, modo de sustentável para continuar para frente, né? Já depois de eu idosa, aí descobri esse trabalho de fazer essa arte. Aí deixei a arte da panela e fiquei nessa arte, fazendo estátua, fazendo cabeça. E eu fui melhorando um pouco, que graças a Deus hoje o nosso trabalho já está reconhecido até fora do Brasil. Porque uma criança que nasceu, que cresce depois dos seus seis anos, vão pra, vai para dentro da escola, ela tem que saber a origem do lugar que vive. Ela tem que saber da origem que veio. Ela tem que saber toda essa história. Que é para quando crescer, ela saber dos momentos bons, dos momentos ruins, do, do que o, o, os familiares, os avôs passaram. A gente via falar na história do Zubinho, né? Que ele foi muito judiado, foi uma pessoa muito sofrida, que acabaram com ele fora daqui. Mas a história dele nunca morreu, não, né? Sempre existe. A história dele existe. Todo ano a gente vai visitar lá a serra. Eu espero, como quem, que acabe toda essa. essa... Essa zoada que está acontecendo nesse momento e o Muquém vote a ser o que era antes. Ele se reconhecendo como família e como quilombola, porque jamais eles vão, ter, vão perder essa origem. Mesmo não querendo, mas o sangue corre na veia de quilombola, porque ele, nós todos somos descendentes.